Já me segue no Twitter. BruOficial. Estou a fazer este vídeo algum tempo depois do potencial sair. Ainda não acredito que apareci depois de ter parado de postar. Representar Portugal neste tipo de coisas é muito especial. E eu prometo que vou voltar a postar depois do que aconteceu.